Salve aí, rapaziada. Começando mais um videozão bolado de Free Fire pra vocês. Mano, como eu fiz um vídeo aí com a conta da minha namorada, vocês curtiram bastante mesmo. Então hoje eu decidi fazer um duolzinho com ela, jogar um duo com a minha namorada. E, velho, se vocês querem encontrar que algo mais ela aqui no canal, tipo, jogando, interagindo, se você quer que eu trago ela aqui junto comigo, aqui, do meu lado, aqui, ó, gravando junto, deixa o like nesse vídeo, mano. Eu vou fazer um vídeo dando presente pra ela também no Free Fire. Eu acho que ela vai curtir bastante. Então, esse aqui vai ser um, tipo, um dos melhores momentos das partidas que a gente. Jogou, fechou? Duozinho Papum, boladão, então galera Se você quer que eu trago mais minha namorada aqui no canal Deixa o like, que isso aí é muito importante Me ajuda muito mesmo E se inscreve no canal, fechou rapaziada Hoje às 18 horas vai ser um vídeo De desafio aqui no canal, mano Então fica ligado aí, vídeo de desafio Deixa o like, se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo e bora que bora Que tá muito top, rapaziada Bora aí, você vai cair ou você quer que eu caia? Cai você, eu sempre caio Então passa pra mim. Ok. Eu vou cair onde tem bastante gente? Tá. Você gosta de jogar de boa? Olha, não sei. É, ó, tem gente pra caramba, tá vendo aí no mapinha? Eu tô vendo. Tem é assim uma gente. que eu gosto. É assim então. que eu gosto fervendo. Ó, o oh, cara aqui Oxi, tá trollando? Tá trolando O que tá acontecendo aí, minha filha? Sobe, Julia É minha, é minha É minha, posso vir Cuidado, na casa do lado ali, ó Uia Tá baluda, hein Não dá cara não, Julia, não dá cara não, sai daí faz o seguinte, vem, vem aqui comigo, segue eu. Seja rápido Seja rápida. Ó, ó, ó, ó. Ficar ali, nós né? vamos morrer, entendeu? Então nós temos que passar luteando esse casinho aqui em volta. Ó. Aqui, okay, é nada aqui. Vários caras aqui, ó. Chega aqui, nós né? vamos matar esses caras aqui agora. Chega aqui comigo. Ai, ai, ai, ai. ai, ai, ai, ai. Não, não, volta, volta, volta, volta pra casa, volta pra casa. Ah, oh, Se Esconde aí. Vem pra casa de trás. Olha o cara aqui Ah, lá Julia, no cara Calma Salva eu, salva só... <risos> eu, salva foi... eu <risos> Boa. Boa Eu só preciso de arma de... Nossa meu Preciso de kit Tem kit? Kit não Entra na casa Tem um então vem aqui, vem aqui, dro dropa o kit pra mim. Vai, vai. Tô indo. Não, eu, eu, eu vacilei agora, foi mal. Só vai, só vai. Ai, caralho, me deitou. Pode deitar ela na casa do caramba, macumbeiro. Tá trolando, filho. Salvei tu, Julinha. Pode ficar, pode confiar aqui no mano Ravaninha. Vem que que eu vou te dar pistolada. Pistola, pistolada Fica parada, né, minha filha? Parei Atira em mim, atira em mim aqui também Pega essa pistola é. aí no chão e atira em mim Dá pistola agora não. Você já sabe fazer o bugadão? Não Vou te ensinar o bugadão, bugadão é só os caranguejos Você Sabe o que é o caranguejo, né? Oi? Você sabe o que é o caranguejo aqui ou não? Não o bugadão é só aqui, ó Os caras, só fica aqui rodeando quando você mosca parado, só toma o um capão. Sabe o que é tomar capa? Capa você sabe, né? Me explica. Capa é quando você dá capa. Só, só acerta na cabeça. Só no capacete dele. Entendeu? Entendi. Só dá capa. Aqui eu só dou capa. Ó. Sai distribuindo capa. Ah lá, ó, ó, ó, ó, ó. ó, ó. Hum. Ai, quase tomou o capão. Então corre aí, bundão. Não, Júlia, atrás da árvore, atrás da árvore, Eu vou, tô indo, calma Nós vamos, nós vamos pegar o ruxadão nele, ó Ó Eita Ai. Derrubei aqui, vem Brota, bebê Oi? Vai, pega a pistola aqui, me dá, me dá a pistola Pega a pistola de cura que tá aí ah, Pega a pistola de cura que tá aqui dentro, aqui dentro Tá Sabe qual é de cura, né? Ah, trava o meu emulador, puta que merda, cara Ó, oh, tenta ver alguma arma, já cai em cima, entendeu? Tá Nossa, que seca Tá, eu tô tentando, tô... eu não enxergo nada Ah lá, vai, vai pra direita, vai pra direita ai tá, já morri já E aí, capeta? Morri Ai Pegar arma Entendi, né? Cadê? Ai, ó, ah, é, morreu não. Lá, mano. não. Morreu não, morreu não, vem, vem. aí, calma. Matei um aqui já. Salvei. Vem com o pai. Ó, tem um cara pra lá, ó. Eu vou junto. Vem, vem, mas é pra você vir. O cara tá aqui, ó. Jubei, vem, finaliza isso aqui. Ó, ó, ó. No morrinho, só prender. pra ele aprender. Aprender, fica ligado. <risos> pai. Tá, só tinha ele. O outro parceiro dele correu. Usa kit, Júlia. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Vem, vem, vem. Toma ali na jabiraca, já, ó. Vai sentar na cabeça Ui, dando nem graça, molequezinho E uhum. ali ó, sai, se esconde, direito pega, direita, pega, full direita Ai. O cara, os caras estão tá em cima da casa L Os caras estão uhum. tá em cima da casa L Julia? Oi Eu não sei qual que é essa cara <risos> Ah não Pera aí Derrubei um Matei É Julinha Tá perdida aí no mundo da lua enquanto eu só acha. <risos> Matei geral, filho Você não sabe o nome das casas? Não não sabia, eu achei que você sabia. Eu tenho que pensar. Ó, essa daqui é a Casa L porque o formato da casa. É, depois eu, eu, eu percebi. É um L, então. Depois eu percebi. Ó, eu tenho 12 kits. Leva isso aqui, ó. Tá. Pega a cover. Uhum. Pega a cover. Pega a cover e é se esconder. Tá, já me esconder. Não, eu tô falando, ai. Fica bravinha. Não, eu tô falando, não tô bravo. Tô me escondendo que eu falo, pega cover é se esconder. Talvez você não saiba o que é isso. Eu sei, meu amor. Ó, você fechou pra nós. Tá vendo o que os caras chamar drop airdrop lá? Aham. Uhum. Então. Então vai vir cara de lá. Então já fica olhando meio pra lá. E E, e teve tiro aqui, ó. sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, tá ah, tô sem colete sem capa. Também. Se eu não ganhar isso aqui, mano, eu vou ficar muito bolado Ah, tá, foda-se, vem. Mano, rabo. Ó, oh, chamaram aqui, ó. Ah, eu vou. chamar a drop. Sem colete, sem capa, eu vou meter bala. lá. <risos> tô ligando. Não tô ligando. Opa, cara ali, ó. Tira, Júlia. Calma, não vi ainda. Matei. Se esconde. O cara tá na casa lá, tá vendo? Uhum. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara, não dá cara. Se der a casa, eu morrer. O cara tá na beiradinha. Tem cara aqui, tem cara aqui, vem, vem, vem. Ah, coloquei dois J sem querer. Vem, Júlia, atira no cara, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, é a tua, hein? Ah. Meu Deus!